De manhã, era seis horas da manhã postando que o presidente fez isso. Ainda mandei para os professores dos grupos. E aí, Vou fazer resistência? Quem deu para vocês mil reais? Nunca! Nunca ninguém fez isso por professores. Nunca! Estou falando como professora. Nunca! E outra coisa que muita gente esquece. Professor apanhado em sala de aula. Depois que o Bolsonaro assumiu, que fez aquela lei, que se a criança agredisse o professor, quem era preso, pai e mãe, ninguém nunca mais agrediu o professor, tá? É isso. E viva o Bolsonaro. Agora, estava lá nutricionista, e ela falou, eu estava falando, e, Bolsonaro, eu, eu comentei com o meu marido no telefone, e eu vi, vale, desde manhã eu postei que o presidente deu um reais para cada professora Ela falou, é porque é época de eleição. Eu falei, não, senhora. Nunca, nem em época de eleição, ninguém fez nada pelo professor. Aí eu expliquei a lei do FUNDEF, que os, os governadores e prefeitos se acumulavam, só dava professor cento o um máximo 8% de aumento. E que o presidente... Ano passado não deu tudo isso por causa da, da pandemia, que ele estava dando auxílio emergencial. Mas depois que a, a, aprovou a lei do FUNDEF, ele podia dar até 2%. O máximo era 33%. Ele mandou no máximo 33% para professor, que ninguém nunca recebeu. Ela me olhou e falou assim: eu vou falar uma coisa para a senhora. Eu estou fazendo o meu mestrado. Então, o meu mestrado, o meu campo de mestrado foi no Nordeste. E eu sou do Nordeste, eu sou baiana. Eu falei, eu também sou. Ela falou, pois é, eu, fiz uma, eu fiquei agora três meses no Nordeste fazendo pesquisa de campo. Dona Márcia, o Nordeste, o interior do Nordeste inteiro é Bolsonaro. Eles dizem o quê? Depois que o Lula, eu passava fome, depois que o presidente Bolsonaro... Veio para cá, ele distribuiu um o melhor dinheiro pra gente, ele botou a agência de caixa econômica. Olha só, a mãe foi mulher. Ele deu pra gente gás, ele deu pra gente água. Ela falou, dona Márcia, eu fiquei impressionada: o Nordeste é Bolsonaro.